Guerreiros e Guerreiros Soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês. E é, vocês pediram, vocês estavam com saudades e eu também, tá? De roletar, de roletar porque faz uns dois meses, é, uns dois, três meses que não vem umas caixinhas no Mercado Negro aí boa. E hoje chegou, hoje chegou o dia, chegou a nova caixa Tormenta 2, que tem a k 47 Car Tormenta, né, se não me engano, é, a, a pistola... É, a Gatenglan, a GG, né? Também lá, do, aquela do modo zumbi, a, a, a VIP, né? Mas aqui não é a VIP, é a versão Tormenta. E qual que é a outra? Não... A Barrett a Barret também. Então, é, vamos ser bolodores, vamos começar logo o vídeo. Vem que vem, vem, vem, vem, vem, vem que eu tô boneco também. Então, venha! E vem que tem. Eu estou no servidor Guerra na Selva sem canal tá Guerra na selva sem canal. Eu estou no servidor Guerra na Selva sem canal. E como de costume, eu, o boneco, coloco 20 no automático e 10 no manual. E 10 no manual. Ganhei, já ganhei a tormenta aqui. Já ganhei uma. Já ganhei, ó. ó, ó, ó já ganhei uma com 5 caixas. Já ganhei uma. Vem! Vem que tem! Vem, neném! Vem que eu tô boneco também! Deixa eu ver aqui quanto que é, agora 15, né? 15, vamos lá! Ó, já foi uma. Já foi uma, então quer dizer que tá tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. <risos> Pessoal, lembrando para vocês que ZP Rápido Fácil na Hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro e amigo Zé Louco, tá? Ele vende qualquer tipo de cash para qualquer jogo, pro Zula, pro Free Fire, pro Crossfire, pro pro Point Blank. Pro, pro, pro bilite, pra tudo então chega lá e fala, ó Zé, vim através de soldado, tá, e, que, e quem compra cash lá com o Zé, participa de vários sorteios lá, e concorre até prêmios, então chega lá, fala que veio pelo boneco, que é GG tá, <risos> recado dado, vamos lá tô empolgado, já aí, ó, já, já ganhei a primeira, que faz tempo que eu dou roleta, né, então ó, qualquer, qualquer jogada da Z8 ó, vou dar a arma logo de primeira porque ele vai lá ó, e gasta mais Leiteiro, né, menino esperto, menino, perigo, isso não existe, pessoal queria também dar alguns recadinhos aqui quanto eu roleto né, E vocês falam que eu falo demais, mas tem que falar gente, tem que falar porque senão, se se não fala é porque não fala, e se fala porque falo demais, então eu tô boneco, tá, queria agradecer demais o carinho, queria agradecer o feedback de vocês nos vídeos que eu postei. Recentemente a galera tá participando, tá comentando Tá deixando a sua opinião e isso é muito importante, tá bom? Então eu agradeço decoração Decoração, vamos pôr mais vídeo na automática aqui que nós tá boneco Eu quero ganhar a Barrete Eu quero ganhar a Barrete A Barrete e a Desert Porque nós é boneco Nós é boneco Lembrando gente que essas armas Elas não vão ficar no mercado negro, tá? Ela Tá de sacanagem, né? Não começa, hein? Não começa, não começa Elas vão ficar no mercado negro ela, Elas são sazo, Sazonais, né? Ou seja, um tempo, depois de um tempo Vão sair do mercado negro Então se você quer roletar, se você <risos> Tá de sacanagem, pô? Quer referrar o batalhão? Que é isso? Três? Não dá! Não dá, pô! Tô ficando com medo. Se eu ganhar a quarta, eu te... já posso pedir música três. O que, que eu vou fazer com três? Tormenta, meu parceiro. Explica para mim. Tá? como eu tava falando, ela é sazonal. Então ela não vai ficar no mercado negro. então Se você tem interesse de roletar, rolete logo. Que em breve ela vai sair do mercado negro. Não, não me levo a data, mas vai ficar só esse período aqui do mês de fevereiro. Tá bom? E é isso. E é isso. Pô, joguei três, cara, poderia ser a Desert, poderia ser a Bart, claro que poderia, mas não, tem que vir três repetidas, mas da mesma, velho, tá boneco, tá boneco, hein, tô ficando com medo, vem que vem, vem neném, vem aquela tormenta que o boneco não tem, porque, poxa, poxa, meu, aí, é, aí, é, aí, é, tá zoando o barraco, né, Aí tá zoando o baraco. Três? Cara, cara o que eu vou fazer com o 3 GG? Explica pra mim. Alguém explica pra mim. Se tem, se tem como explicar isso. Que eu acho que não tem. Eu acho que não tem como explicar não. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá. É agora, hein? Ó, ó, ó, ó. Vem! Mas demora. Mas demora. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu quero a Tormenta que o boneco não tem Tormenta é minha Tormenta, eu vou colocar 21 que eu sou boneco 21 no automático 21 21 E é agora hein? Não é agora vai vir ó vai vir um AK ou abate Tem que chamar Tem que chamar para lá vir boneco Tem que Pô, aí você me quebra, o máximo, o máximo de que, tá boneco? Pô, aí você quebrou, aí quebrou minha sequência, o Z8 quebrou minha sequência de, de, de roletamento. É só chama que ela vem. Ou a Barret ou a Desert. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem, vem neném, neném. Vem. Vamos lá. Ah, se vir, uma, se vir uma quarta GG, aí já é boneco. Aí, poxa. Poxa, meu. Poxa vida, meu. Ô, louco. Ô louco! Oh. Ei. ei! Ei! Ei, Ajuda nós! Rapaz! Tô ficando com medo! É boneco de gelo! Eita! Eita! É, vamos dar o servidor, né? Vamos dar o servidor. Já tem 50 bilhões de mensagens ali. Eu vou ver agora, rapaziada, porque... Então eu vou sair do foco. Vamos aqui no Agulhas, né? Pra ver se... Se dá algum... Reverse 3, porque tá maluco. Tá maluco. Vamos lá. tormenta. Vem que vem. Vem, Nedei. Nossa! Vem aquela deserto que o boneco não tem. E lá, hein. aí? Pelo amor, hein? Pela madrugada. Tô ficando com com medo. Essa ah, arma não veio Vamos lá vai pra... Já foram Já foram mais de quase 80 caixas aí 80 não, né? 90, quase 90 caixas E vai bater aquele desespero Vai ficando como? Aquele medo Pô, não vou ganhar mais nada Será? É possível, vem Vem que tem! Vem que senão o pessoal não vai comprar hein! O, o letar! O Z8! Ó, facilita, porque senão como é que o povo vai comprar? Vai, vai falar, Ixi, vou comprar nada, só vem GG aí! <risos> Nossa! Nossa! Assim você me mata! Nossa! Vem! Vem que tem! Vem Dedei! Vem que eu tô boneco também! Tá maluco, tá maluco, tá difícil, hein, tá complicado, tá complicado, pô, te... não, não é possível, não é possível que eu fiquei... eu fiquei quase dois meses sem roletar e quando eu volto, três a mais repetidas, meu parceiro, não, não. Isso não, isso não existe, não pode, não pode ser, isso é calúnia, calúnia, nossa, Rapaz, tô ficando com medo, hein? Olha. Ah, deixa eu dar uma bugada na roleta aqui. Chama. Chama que ela vem. Chama. Eita. Tô ficando com medo. Rapaz, não é possível. Não é possível. que não vai vir mais nada. Nossa. Ei, laiá em Tá maluco Tá maluco Tá maluco pé de pano vai Ih! Nossa Nossa Assim Você me mata Ah vou colocar Tô no rubu Vou colocar as 31 Tô nem aí Tô nem aí Ah Buguei Poxa Vamos lá Vem que vem Vem dedei. Só vem a GG e o boneco já tem. Rapaz. Não é possível. Pode dar aquela tristeza. Ah, ufa. Menos mal, né? Por favor, Agora vem pelo menos uma barretezinha. Porque aquela cara lá eu não gosto não. Vamos vi pelo menos uma barrete aí pra, pra alegar, rapaziada. Vem que Vem. Vem neném! Vem a Bart que o boneco não tem! Eita! É agora! Vamos! Vamos! Nossa, quase hein! Eita! Eita! Nossa, tô ficando com medo! Tô ficando com medo! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Eita! Tô ficando com medo. Ei, tava mãe. E não. <risos> Ei, do lado não. Ai, ai, ai. Oito, oito. Vamos lá. Vem a Bart! Vem a Bart! Vem a K. Vem que vem. Vem, Neném! Vem que eu tô boneco também. Olha. Eita! Eita! É. É, é parabéns, você ganhou um item raro. Você é sortudo, né? Tem que ser muito sortudo. Pagar três armas igual. Tem que ser mega ultra Blaster. Desmontar tudo isso que é lixo aqui, ó. Tá bicho, pra que, que eu vou querer três coisas? Pra você. Explica pra eu. Item transferido para o baú. Vamos lá ver. O pessoal pediu pra mim sempre fazer um test drive, né? Vocês pediram. Quando você ganhar uma arma, dá um teste lá. Então vamos pro teste. Vamos lá, Galitico. Vamos ver como é que é a arma. Deve ser um nojo, né? Deve ser um nojo. Aqui é pistola. Poxa, eu queria a parte. Na moral. Ferrou o retrocesso da parafusadeira. Modo aquecimento, vamos lá. Vou testar a arma pra vocês. Vamos lá. É. É. Ó. Ó. É. Pra dar uma zoadinha no modo zumbi, no modo mutação, é legal, né? Deixa eu ver a desert. Nossa, a desert é... Aperta o J, dá pra ver a arma? Não dá. Ó. Bonita. Bonita, morrendo pro bote, velho, bonita, é, então é isso, é isso que nós ganhou, eu queria ter ganhado mais, mas não ganhei. Sera carregando. Então é isso, rapaziada. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscrever, ó. Oh, e assista esse vídeo aqui, ó. Oh. Assista esse vídeo aqui que tá top. O último vídeo que eu postei, pouca gente recebeu a notificação. Clica aqui e assiste. Valeu. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. grande abraço e lembre-se, porque sem game e olha, tá dessas caixas de Tormenta 2. É uma guerra. Fui!